você já percebeu que vai começar <coughs> mais um daqueles vídeos <coughs> Deixa eu preparar a garganta porque para evitar ficar com a voz parecida com a de outra pessoa que não é minha ah, tem algumas pessoas que sabem do que eu estou falando essas botas aqui aliás nesse período do ano a partir do final de abril até ali por volta de setembro ou um pouco antes, as botas vão aparecer na sapataria, né? E aí, por conta disso, eu tenho aqui bastante, vou aproveitar e mostrar para aqueles interessados o jeito de se fazer o que A dona ganhou as botas. Ela ganhou as botas e as panturrilhas dela não cabem aqui. Não, o zíper não sobe. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar elástico aqui. Aqui atrás. O zíper da bota dela fica atrás. Você consegue ver? Você não consegue agora, depois eu te mostro. Tá certo? Então é isso daí. O que eu vou fazer agora é abrir essa costura a costura do zíper para poder costurar Vou fazer isso aqui ó tá aí vamos economizar tempo Ai, que beleza então tá bom espera só um momentinho que você vai ver aqui se você você tem que medir os na verdade eu vou colocar, vou abrir costura em 20 centímetros e vou colocar o zíper só em 18. Certo? Todo mundo já conhece o desmanchador de costura, certo? Enquanto eu vou desmanchando aqui, você vai refletindo se realmente eu mereço o seu joinha, o seu positivo ou o seu negativo. Eu queria agradecer imensamente a Katelyn, a Rita e mais uma porção de pessoas que percebem que de forma alguma eu sou obrigado a fazer isso. Né? Eu não sou obrigado a fazer isso. Mas eu faço uma porque é a oportunidade de você saber que existe um curso presencial de conserto de calçados. De calçados, de malas, de bolsas, enfim. E aí é, eu faço isso daqui mostrando, lógico tem detalhe que você não vai ver, não dá, não tem jeito, até porque o vídeo fica longo, para que o vídeo não fique tão longo, eu vou encurtar, daqui a pouco eu mostro as duas botas assim, com o zíper tirado. Você é meu amiguinho, você é minha amiguinha que não gosta da explicação, provavelmente você é daquela pessoa que de tudo já sabe. Então abaixa o som agora porque eu vou explicar. Eu vou explicar como a gente vai fazer para colocar esse, Ai, que legal, ah, esse elástico aqui, ó. Você não sei se você já percebeu, ó, é elástico. Tá? As botas são marrons e eu vou colocar elástico marrom. Se elas fossem preta eu, eu colocaria desse lado de cá. Você entendeu a mágica? Pois é, isso é muito bom. Ah, aqui tem um corte que está impreciso. Esse corte está impreciso. O que eu vou fazer é colocar no esquadro. Eu tenho um daqueles esquadros de plástico. Sabe aqueles que você usava na escola? Então, daqueles lá, eles também são muito bons. Só que eu não encontrei. Ele está em algum lugar. Aqui, eu vou tirar essa parte que está errada. Muito bem. Agora, eu vou medir aqui 5 centímetros. Na verdade, eu vou colocar nas botas somente 3 centímetros, mas eu estou colocando, tô cortando aqui 5 centímetros, porque aí fica 1 centímetro para cada lado, e aí daqui a pouco você vai perceber, porque, tomara que você esteja vendo aqui, aqui ó, 5, estou colocando 10 centímetros, na verdade. É, centímetros, estou marcando mas com os cinco aqui vamos ver se dá para aproximar hum, dá pra cá isto tá vendo? aqui nós vamos fazer um risco eu poderia ao invés de fazer o risco, pegar a faquinha e cortar direto. Mas eu não vou fazer isso. Certo? Tá aqui. Eu vou cortar. Esse 10 aqui. Aqui tem a outra linha. eu fiquei com dois pedaços de 5 centímetros de largura o que eu vou fazer é o seguinte eu vou colar aqui tá vou colar aqui só um momento nós temos dois pedaços de com 5 centímetros de largura só que nós precisamos de um tamanho de vinte centímetros aqui eu não sei eu acho que você não tá vendo é, eu coloquei é, deixa eu ver Tô colocando aqui ó vinte um centímetro ah, é. margem de erro tá então aqui, nos 21, estou riscando aqui, e vou, aqui não adianta muito riscar, mas tá arriscado. Se de repente eu não acelerei e você tá ouvindo, então agora eu vou parar um pouco para secar, tá bom? Aí, muito bem.